E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui pro canal DM Channel Bom, uh, no vídeo de hoje, então, eu estou trazendo para vocês o unboxing do sensor de alto nível da impressora Anete A8 né? Da impressora 3D Bom, eu paguei nesse sensor R$ 42,08 né? Mais R$ 4,31 de frete, então aí um total de R$ 45,39 Certo? E... Levou 91 dias, então esse é o pacote que mais demorou para chegar para mim. Né? Levou 67 dias para vir da China para o Brasil. E daí depois aqui foi essa média aí de uns 20, 20 e poucos dias, certo? E, então vamos lá. É, eu comprei no Banggood, né? o link vai estar tá aí na descrição. Para quem quiser estar uh, tá adquirindo também. É, Existem outras lojas, mas é, eu procuro comprar lá porque eu posso mandar várias coisas no mesmo pacote né? Nesse caso veio apenas ele, mas tem várias encomendas que vem junto Bom, é, então vamos abrir aqui Embalagem preta, né, tradicional Até hoje a única embalagem que eu recebi diferente foi a do estanho, Uma embalagem branca, mas é o mesmo padrão de embalagem, certo? Então vamos lá Então a gente tem aqui né? Embalado no isoporzinho para proteger, bem embaladinho. Né? Então a gente abre aqui. Aqui está o sensor. Uh, este modelo que eu comprei é original deles, né da NET, uh, e tem o frame de acrílico. Tem um outro frame, acho que é de madeira. Mas, como o impressora que eu comprei é de acrílico, eu preferi comprar assim. E também tem gente que usa outros modelos, né? Mas eu peguei o original, estava lá olhando e tal. E ele é mais baixinho, então talvez seja melhor. Ah, então, deixa eu abrir ele aqui. Vem com cabo, né? Bem comprido. Aqui vem escrito a net, certo? Uh, todo aquele papel para a gente tirar depois e a fixação dele. Aqui. E mais os dois parafusos uh, que a gente vai usar para fixar ele, certo? E um. Pra gente, uh, essa pecinha para a gente fazer a distância da, dele do vidro, certo? Da mesa, né? Como, como for. Bom, uh, de peça é isso aqui, e no próximo vídeo que eu vou colocar ali vai ser o de mais duas peças que eu comprei para ela, que são os drivers de alimentação, e aí em sequência eu vou estar colocando a parte de instalação da, do sensor na impressora, junto com os drivers, e a atualização do firmware, certo? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, Uh, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e falou!